Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Lucas e eu sou um dos professores responsáveis pela disciplina de Educação, Neurociências e Aprendizagem. Eu sou graduado em Farmácia com habilitação em análises clínicas, sou mestre e doutor em farmacologia com foco em neuropsicofarmacologia e também sou professor na UFMS desde 2016. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é André, e eu também sou responsável por essa disciplina. Eu sou graduado em enfermagem, mestre em ciências Morfuncionais e doutor em biologia geral e aplicado. E eu sou professor na UFMS desde 2014. Nessa disciplina, você vai conhecer alguns fundamentos básicos de neurociências. Um pouco sobre o funcionamento do sistema nervoso e as funções cerebrais principalmente no processo de aprendizagem e na construção do conhecimento. Serão abordadas as funções executivas e superiores, bem como a influência social, cultural e histórica do indivíduo na sua aprendizagem, incluindo o impacto de transtornos mentais e do aprendizado. Para cursos de licenciatura é muito clara a importância desse tipo de formação, mesmo que ela não faça parte rotineira das grades curriculares. Independente do contexto de aprendizado no qual você se inserir, seja no papel de docente ou estudante, seja lidando com alunos jovens, adultos ou idosos, a aprendizagem vai ser seu foco de trabalho e foco da educação como um todo. Por isso, compreender o funcionamento básico do cérebro e suas funções é o passo inicial para articular, de forma prática, educação, neurociência e aprendizagem. Esperamos que, após essa disciplina, você seja um profissional capaz de reconhecer alunos com particularidade ou dificuldades na aprendizagem, com base em conceitos de neurociências. E, juntamente com instrumentos pedagógicos apropriados, assegurar um aprendizado geral e acessível. Desejamos bons estudos nesse semestre, especialmente agora que você vai poder aplicar as neurociências na sua rotina. A gente se vê em breve. Até lá!